Olá, ah, meus lindos! No vídeo de hoje, eu vou ensinar você a fazer o mingau de aveia perfeito. Sim, você que entrou aqui nesse vídeo pensando, ah, mingau, receita sem graça. Não, não é sem graça, fica uma delícia se você seguir o passo a passo que eu vou ensinar nesse vídeo. Então, vem comigo que eu vou te ensinar. Para começar, vamos pros ingredientes! 30 gramas de aveia em flocos, 35 gramas de leite em pó, 200 ml de água e uma banana. Para finalizar, eu vou usar um pouquinho de canela e pasta de amendoim. E antes de começar a receita, eu já vou pedir para você dar muito like nesse vídeo e compartilhar ele com todo mundo que você sabe que ama essa receita. E não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente está aqui toda semana trazendo muita receita gostosa pra vocês. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar minha água e colocar na panela. E eu tenho aqui uma banana. O que acontece? Eu vou usar aqui banana porque é uma fruta que eu gosto, que eu sempre tenho à disposição em casa. Mas você vai dizer, ah tá, eu não gosto de banana, eu faço o quê? Você pode substituir essa banana por uma maçã, por exemplo, uma fruta que você prefira. Banana e maçã aqui são duas frutas que eu já testei, que eu digo pra você que fica perfeito. O que a gente vai fazer aqui com nossa banana? Eu vou cortar ela, tirar a casca, cortar algumas rodelinhas que eu vou salvar pro final pra decoração e o resto eu vou amassar e colocar dentro da panela junto com a minha água, junto com a minha aveia e levar pra cozinhar. Agora, quando vocês verem que ele já tá assim, bem grossinho, que já tá fervendo, borbulhando, é só colocar o leite em pó. Mistura bem e seu mingauzinho tá pronto. Agora que nosso mingau tá pronto, a gente vai servir. esse é o nosso migazinho pronto. Agora a gente vai provar. Hum? Gente, uma coisa que eu já vou falar pra vocês enquanto eu esfrio aqui porque ele tá quente. É... Eu gosto dele nessa textura mais grossinho, por isso que eu usei essa quantidade de água pra aveia. Mas se você preferir ele um pouquinho mais fino é só botar um pouquinho mais de água ou um pouquinho menos de aveia. Eu sugiro alongar com a água que fica mais fácil. Então qualquer coisa você, tipo, bota um pouquinho mais de água, um pouquinho menos de água e deixa ele na textura que você deseja. Duvido. E depois que você experimentar essa receita, você continue dizendo que mingau é uma receita sem graça. É isso, meus lindos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima.